Olá, meu nome é Michel Gomes, sou estudante de Ciência da Computação da UTFPR Campus Campo Mourão. Hoje eu estarei fazendo um pequeno resumo do que seriam os firewalls e o comando IPTables para matéria de segurança e auditoria de sistemas. De uma forma bem resumida e até simplificada, um firewall pode ser um programa ou um equipamento físico que tem como objetivo aplicar uma certa política de segurança ou regra de segurança a uma determinada rede. Já o IPTables, é proveniente do Linux, que aplica essas políticas internamente. É o próprio comando. Adiante, vocês veem uma topologia onde existem, existem é, duas redes diferentes, onde minha rede LAN1 está conectada a um firewall, que por sua vez tem certas regra regras aplicadas, e... A LAN2 está conectado uh, diretamente ao, à internet, à NAT. Aqui, irei mostrar quais são as regras que estão aplicadas no Firewall através do iptable -l. Essas são as regras que estão nesse meu. Opa, só deixa eu fazer um pouquinho aqui, uh, Nesse meu Firewall. Algumas coisas eu tenho que fazer. está sendo especificado pelo professor, né? Entre elas. Uh, verificar se o host B acessa o host C via HTTP. Então vemos aqui. host B, vamos dar um links, acesso o host C, host C está aqui, 192.168.122.77. Bem-vindo ao host C. Nosso Apache está funcionando perfeitamente. Então esse primeiro aqui a gente já pode excluir. O host A tem que acessar o host C via HTTP, mas não deve conseguir. Então a mesma coisa. Desculpe esse comando aqui. O links é, só vai ficar em loop e nunca sairá dessa tela preta. Ou seja, o comando foi negado. Então também podemos verificar que essa regra está sendo cumprida. O host A acessa o host C via telnet. E ele não deve conseguir. Então aqui telnet, lembrando que estou com o host A e no acessar via telnet, telnet, o host C. Uh, dou enter, também não funcionou. Então já podemos descartar essa aqui como cumprida, como uma regra cumprida. Host A Acesso host B via telnet e ele deve conseguir. Então, host A, telnet 172.16.0.2, que é o meu host B aqui, pontinho 2. E, ok, houve uma conexão do telnet aqui. Então, também essa regra está sendo cumprida. O host A, é, é verificar se o host A, acesso o firewall via SSH ele deve conseguir. Então, via SSH, meu firewall 172.16.0.254 e é, fez a conexão com sucesso. Então, também iremos descartar. O host B acesso o host D via SSH e também deve conseguir SSH. 192.168.151. 192 192 e também ocorreu a solicitação de senha. Ok. Também podemos concluir como uma regra, uma política bem executada através do Firewall. Agora o host B tenta acessar o Firewall via SSH. Nesse caso, ele estará bloqueando um é, set. 17... 2.16.0.254, não irá sair disso aqui, deixa eu cancelar, Pronto. também podemos dizer que essa regra está cumprida, e o host C acessa o firewall via SSH e não consegue acessar, SSH 192.168.122 e ele é 118.118, .118. também não consegue. Bom, basicamente, essas são é as minhas políticas e as políticas que foram pedidas no exercício. Muito mais, eu acho que é isso e muito obrigado. Tchau, tchau.